Quando a gente fala de viés, todo mundo pensa assim, direita ou esquerda, a galera esquece que existem um monte de vieses diferentes. Aí eu decidi fazer uns vídeos sobre viés. Esse é sobre, eu acho que eu vou colocar na sexta-feira esse vídeo, porque eu vou falar de uma coisa que envolve cultura, envolve lazer, entretenimento, que é um viés de abordagem de obras literárias, ou vídeos, ou filmes, ou séries que na verdade é um viés que se divide em três. Tem gente que observa mais os acontecimentos da história. Tem gente que observa mais a história em si. E tem gente que observa mais o conteúdo da história, no sentido do o que essa história quer te dizer. Como se fosse uma mensagem, a moral da história, tem gente que dá mais foco nisso. Acha que ah, as cenas são todas familiares, a história é previsível, mas... O que ela me conta, a mensagem que ela me passa, é legal, gostei, e não estou muito preocupado ou preocupada com as outras coisas. Eu, fa eu falo nisso porque é, acabei de ver Stranger Things, fiz um vídeo sobre o, a série, e ela é cheia de referências. Que, para mim, que sou do terceiro viés, que eu estou mais preocupado com o que a história me conta, se vocês forem ver lá meus comentários sobre o Stranger Things, você vai perceber bem isso, eu vejo as referências como homenagens já para uma pessoa que tem o primeiro viés que é um viés mais mais visual a ah, é cópia eu vi alguém falar isso né é, é um costurado de outras séries que não é, é um costurado de cenas de outras séries para contar uma outra história um exemplo bom é o under the skin que não é, não é spoiler né? que é uma imagem idêntica em under the skin e em Stranger Things, mas são coisas totalmente diferentes. É uma referência visual. Só que aí que entra a coisa do viés. Quando você tem um viés diferente do outro, o viés, a opinião, a forma como o outro vê, te parece estúpida. Então olha, olho para a pessoa e falo assim, ai ah, gente, nada a ver você achar que isso é, uma, é um costurado de, outros, de outras séries, são meras referências. E a pessoa vai olhar para mim, como já falaram por causa de um... Um comentário que eu fiz um vídeo do Porta dos Fundos. Ah, é só um vídeo, gente. Então é pessoa que não está nem tá preocupada só com as imagens e acha que eu sou idiota, de ficar tentando ver significado nas coisas. Não sou idiota, nem ela a pessoa é idiota. A gente tem vieses diferentes. E é importante a gente estar sempre atento, sempre atenta a essa coisa de, de viés, porque a gente acaba se afastando dos outros. Dizem que redes sociais afastam as pessoas, mas na verdade eu acho que as redes sociais deixam mais evidência as diferenças de viés que nós temos e a gente acaba se afastando uns dos outros porque a gente não consegue admitir não consegue entender que existem modelos de pensamento diferentes do nosso então o cara a pessoa te parece totalmente absurda e você provavelmente aparece parece absurda para ela isso pode ser resolvido por amizade quando você tem outras coisas em comum para você trocar, aí você vai dizer, ah, aquela pessoa estranha nesse negócio, mas é uma pessoa fiel, é uma pessoa que conta a piada bem, você vai achar lá os seus pontos de ligação com a pessoa, se é uma pessoa que é a sua amiga. Se é uma pessoa que você está esbarrando, você pode esbarrar direto pela diferença de viés, e aí você se afasta da pessoa. Você tem que entender que ela simplesmente tem uma abordagem cognitiva diferente da sua. Então, quando você for ver uma série, Pensa nesses três vieses, ou um filme, ou lê um livro, e me conta, de repente, se você enxerga algum outro viés em obras de fantasia, em ficção, literatura, série, filme. Lista aí pra mim. Ah, o viés de, do tal. Deve ter, sempre tem. Viés e modelo cognitivo são coisas tão vastas. a é que nem falácia também. Aliás, para cada viés, para cada... Modelo cognitivo, você tem um monte de falácias. Então deve ter mais falácia ainda do que modelos cognitivos e vieses. É isso. Espero que você goste do vídeo. Se você pensar em alguém que pode se interessar pelo vídeo, passa lá para a pessoa. E tchau, tchau. Eu estou muito rouco, foi mal.